E agora vamos lá com ela, direto da redação, do portal RCN67, ela sabe tudo, sempre muito antenada, ela é, é a Bia. Ela é a nossa nossa querida colega aqui dos bastidores, a maior jornalista do grupo RCN de comunicação. 180 e quanto? 180 metro oitenta. Certo. Eu acho que é mais. Com esse, que eu tô com o sapato aqui, que pode estar um pouquinho maior. Eu não? acho que pode botar, pode botar um em 90 aí, hein? Certeza não. que é um oitenta? Aí você tá exagerando muito. É, é. Assim tá bom no quadro tá, tá bom, você? Tá bom, tá bom, isso, tá bom. Isso. Isso aí. Isso, perfeito agora. Agora, agora tá deu. Bom. <risos> Colocar um negocinho embaixo aí, Fernando. Né? Dar um... Fala, minha querida Bia, o que você conta pra gente de novidades direto do portal RCN67? Olha só, o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje, a gente vai estar falando sobre o boletim os casos de dengue aqui de Três Lagoas e também de Chikungunya. Então vou falar para colocar aqui já na tela pra gente a nossa primeira notícia. Então Três Lagoas confirmou ontem o primeiro caso de Chikungunya deste ano, 2023 e as informações, como eu disse, são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. É, desse caso de Chikungunya, mas também temos os, os casos de dengue, né? Então seis pessoas morreram por conta da, da doença aqui em Três Lagoas neste ano e o documento também aponta mais de 1.600 casos confirmados em 2023 e aí mais de 4 mil notificações dos casos. Agora falando um pouco sobre a chikungunya, a gente teve esse caso confirmado ontem, que saiu no boletim epidemiológico e nós temos aqui também os sintomas, que são muito parecidos com o da dengue. É febre, dor nas articulações e nas costas, é dor na cabeça, algumas erupções vermelhas na pele Náusea e também vômitos, então é importante a gente ficar atento aí com a dengue, com o chikungunya e também com o zika vírus, não é mesmo? Oh, oh, Bia, e, e é Eu import... ia falar Israel, quase que eu Quase, errei, quase. Não. É, não então, Kelly... É, é, <risos> olha, Bia, é importante, é, se você está com os sintomas, é importante que você seja diagnosticado. De repente você fica aí em casa, ah, toma um chazinho de bolo, toma um chazinho de não sei o que lá, de, de, de mentruz, de erva cidreira. Gente, procure um médico. Sabe por quê? Se você está com chikungunya, ou com zika, ou com a dengue, enfim, é, é preciso que os seus dados estejam no, na, na base de dados do Sistema Único de Saúde. E o mais importante, é, Bia, é que os médicos eles estudaram para isso. Então, se o seu caso é um, o seu tratamento vai ser um, o seu acompanhamento vai ser um, se o seu caso é outro, vai ser outro, por mais que os sintomas sejam parecidos, não é isso? Isso mesmo, importante falar também, Fernando, a gente fez até uma reportagem falando dos containers que estão disponíveis agora em cinco unidades de saúde aqui do município, então justamente para ajudar também na demanda dos postos é, da, da UPA, na verdade, né porque tem muita gente com sintomas de, de dengue que vai lá e às vezes acaba tendo essa lotação. Então com esses containers a gente tenta dar uma desafogada aí nesses atendimentos para que realmente toda a população possa ser atendida. Então como você mesmo disse, caso você tenha alguns sintomas, não deixe de procurar um postinho de saúde, de procurar um atendimento para começar a se hidratar, já fazer o atendimento e o tratamento da forma correta para se recuperar né? melhor, Fernando. Mais algum destaque que você traz para a gente direto do portal RCN67? Nós temos um segundo destaque é, do nosso portal RCN67, vou falar para já colocar aqui na tela, que é uma mensagem, na verdade, uma informação aí da Sanissu, é, que está falando que diversos bairros aqui de Três Lagoas estão sem o abastecimento de água por conta de um problema técnico no sistema. É, de acordo com a Sena então, são mais de 10 bairros que foram atingidos. Entre eles está o Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Aro, Santos Dumont 1 um, é, e 2, Santa Rita, ANOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João e Nova Três Lagoas 1, 2, 3. Então fica aí todo mundo, né, o pessoal atento, porque a Sani deu este aviso, deve retornar aí agora já neste horário de almoço até o período da tarde, mas sempre ficar de olho, Fernando. Pessoal, então bora economizar água. De repente não, não aconteceu aí no seu bairro, né? Mas pode ser que venha a acontecer. Então deixa, vamos economizar água, manter a caixa d'água cheia, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer um problema desse. E vale lembrar, Bia, quando essas manutenções são programadas, você acabou de dar o detalhe que foi uma pane um problema ali, né? Quando as manutenções são programadas, eles avisam os órgãos de imprensa e a gente divulga aqui. Para que você possa se programar, tomar um banhozinho antes, separar já a água ali do almoço né, e, e não, não ser pego de surpresa. Bia, obrigado pelas informações. Obrigada, Fernando. Até.